Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é menopausa e emagrecimento. Ah, você sabe, eu já entrei na menopausa e eu não consigo mais, meu corpo não responde. O que, que eu faço? Para você aprender como emagrecer na menopausa, antes você precisa entender... O que é menopausa. Menopausa é passado 12 meses da última menstruação da mulher. Essa fase normalmente é marcada por palpitações e ondas de calor, juntamente com outros sintomas psicológicos, como depressão, ansiedade, variação de humor, irritabilidade e também falta de concentração. E é aqui que você precisa entender, fisiologicamente isso ocorre pela mulher está deixando de ser fértil e isso faz com que ela diminui a produção dos seus hormônios é, femininos, principalmente o hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio é responsável por dar as características femininas da mulher, como por exemplo o formato violão do corpo, onde a mulher acumula mais gordura nos membros inferiores do que no abdômen. Também é responsável na puberdade por fazer o crescimento das mamas e a calcificação dos ossos. Quando há essa diminuição do estrogênio, também reduz a velocidade do metabolismo da mulher. E outra coisa, ela para de acumular tanta gordura na coxa e começa a ter um maior acúmulo de gordura no abdômen. A mulher também começa a sentir mais fome, sim, pois ele também reduz a quantidade de secreção do hormônio leptina, que é o hormônio responsável pela saciedade. Então entra num ciclo vicioso, onde o metabolismo está lento, sente mais fome, come mais, acumula mais gordura. E isso acaba levando um quadro que não só atrapalha o corpo, mas como também atrapalha a mente. É tão difícil, o que faço para emagrecer. Então, nessa fase você tem que entender o que está acontecendo com você para você fazer o tratamento adequado. Perceba que o principal ponto do pós-menopausa é justamente o metabolismo mais lento e a melhor forma de conduzir para você emagrecer nessa fase é deixar novamente o seu metabolismo mais acelerado. Mas é possível emagrecer nessa fase? Segundo um estudo de jornal do medicina do esporte e atividade física publicado em junho de 2013, eles mostraram, eles pegaram 23 mulheres é, pós-menopausa e colocaram para fazer musculação durante um ano. E essas mulheres foram capazes de ganhar massa muscular e de emagrecer. E qual que é a conclusão disso? Que após essa fase, você pode emagrecer, mas não adianta fazer exercícios aeróbicos de baixa intensidade, pois esses exercícios não são capazes de acelerar o seu metabolismo. Você precisa de exercícios intensos, como no caso desse estudo, musculação e também de exercícios como o HIIT, que são exercícios que não são específicos para aumentar o gasto energético. Não, eles são exercícios que ativam e aceleram o metabolismo. Então, se você quer emagrecer nessa fase, não adianta ficar fazendo exercício leve. Você tem que ir para a academia ou pode ser feito em casa mesmo. Exercícios de força junto com exercícios que façam acelerar o seu coração. Sim, você precisa pegar pesado, no seu ritmo, de acordo com o seu condicionamento físico. Porém, não adianta fazer qualquer coisa. Você precisa de um tratamento de choque no seu metabolismo. Se você quer saber mais sobre esses exercícios que deem esse tratamento de choque, que ativem seu metabolismo, que faça acelerar e faça emagrecer, mesmo depois da menopausa, me siga no Instagram, que lá constantemente eu estou publicando conteúdo para quem quer emagrecer depois dos 40 anos. E também aqui no nosso blog, todas as semanas, emagrecer é pra já. E para te ajudar, eu gostaria que você me mandasse um e-mail ou um direct lá no Instagram, trazendo temas de acordo com a sua dificuldade, para eu te ajudar aqui com o seu emagrecimento. Fechado? Um abraço e até a próxima!